Bora pra gameplay do jogo Silt. E esse é um jogo de terror que se passa no fundo do mar em preto e branco. Cara, achei sensacional a ideia do jogo. Ele é feito por duas pessoas, cara. Um biólogo e um artista gráfico, cara, que ele tem uma visão... Absolutamente sinistra e sombria do fundo do mar E a gente vai ver isso um pouco aqui no jogo, cara E o jogo ele é tudo desenhado à mão, cara Extremamente artístico Gostei muito da proposta E a gente já queria agradecer aqui A galera da divulgação do game Por terem nos enviado uma cópia do jogo Pra gente preparar esse vídeo para vocês aqui no canal, né? Bora então pra gameplay, Bora, né? Bora que, te bora, bora que cara. a gente tem medo do fundo do mar, <risos> bora que eu que vou jogar, <risos> bora que tem puzzle no jogo, bora que vai dar tudo de bom, né? <risos> e o jogo tá traduzido em português brasileiro, cara. Ele Fortante. tá sendo lançado hoje pra Playstation 4 e 5, Xbox One Series, Switch e PC. Então já vamos conferir o game no dia do lançamento, cara. Uh, Tô animado aí. Tô tá animada. Vamos lá, cara. Eu já gostei um pouco da ambientação, com esse som, barulho de mar aqui. Eu tenho um pouco de medo do mar, né, cara? Então, então até por isso que a Gabi vai jogar, Eu né? não tinha medo de mar, mas o Lolo fez eu ter medo de mar. <risos> me mostrando cenas terríveis de criaturas sinistras do fundo do mar. Ó, oh, pelo que a gente viu, a gente vai controlar o mergulhador, que tem que explorar o fundo do mar. E esse mergulhador, ele parece que tem alguns poderes aqui que ele pode incorporar ali no, nos animais do fundo do mar. Ó, oh, nas profundezas infinitas, titãs vagam, sob as ondas e espuma quebrando. Uhum. Encontre-os e extraia os olhos deles. <risos> Food? Boa! Tamo, tamo aí pra isso. Pois lá é o cerne dos seus poderes. É um poema, cara. Há uma máquina em um sono pristino. Desperte-a para selar seu destino. Gostei, hein, cara? Já começou sinistro, né? Já começou sinistro, cara. Pensa só, velho. A gente vai ver um pouco do game agora, mas o jogo feito por duas pessoas, cara. É um estúdio muito pequenininho, cara, mas eu já vi que o jogo parece ter potencial. Vamos ver na gameplay agora, e né? E eles cara? tinham uma visão muito, muito clara do que, que eles queriam com esse jogo, né? Exato. Olha aí o nosso mergulhador. Ai, já... Não. Bem na hora que eu mexi, ele mexeu. <risos> Calma. É uma piranha ali, Gabi, sai daí, não, Gabi Não, sai, bicho ah, Ativar a possessão Eu vou te possuir, piranha, vem Vem, piranha, vem tenta, que tu é minha Tenta segurar ah, ah, ah, ah, ah. Ai, não, ah, sai Ah, tá não, mais é mesmo É isso? Eu tô apertando bolinha Tenta fazer ela cortar as correntes, será? Veículo. Eu só sei que eu consigo tirar esse rastro aqui mas... Aí, aí Ele tá dando barulho, velho Consegue andar com ela? Não, com ela não, só com o rastro. Eu tenho que enganchar fazer alguma coisa aqui. É, ele faz um barulho, cara, quando toca aí. Calma. Eu, te, eu tenho a impressão que eu teria que, tipo, enganchar aqui. E puxar? Tenta tocar nele, velho. Não, nele. Não não. É. Olha, ele fica olhando pra ela, cara. Deixa eu só tentar, peraí. Ah! Soltando mexe. <risos> <risos> Aí, uh! cara. Será isso... que eu posso comer ele também? Não, encerra, encerra a possessão, velho. Não, não, não. não. Para, mim mas... <risos> <risos> Ganhei o um troféu. Masoquista o nome do troféu, cara. Pipocou aqui, velho. Vai, <risos> ah, Gabi, velho. Tá, vamos agora direito. Meu Deus, cara. Bem Qual piranha. pessoa que faz isso, cara? Ela... Bem piranha. Tinha um troféu pra isso. Tá, vamos lá. Ativar. Tá, vamos direitinho agora. Sério, né? Possessão. Vamos que eu vou te possuir. Ah, tá. Agora ele tá possuído, tá. né? Boa. Calma. Aí já é com ele agora, né? Ah, tá. Beleza, velho. Vambora, hein, Gabi? Vambora. Eu tô com medo hein. disso aqui com essa piranha aí atrás de mim. Deve ter <risos> pra cima, sei lá. Pra baixo parece pior. Deve ter criaturas mais sinistras, ó, pro lado, vamos ver. Eu acho que é pra cima mesmo. É, não, mistério. ali ele bate. Deve tá ter aqui. uma passagem ali. Aqui pelo meio, talvez? É, olha aí que tem uns galhos aí, velho. Hum. Cara, tem uma aflição desse tipo de jogo, né, ah! cara? <risos> Vamos lá, velho. E essa morte não tá contando, pra quem tá tentando? Não. Pra quem tá tentando por acaso? Olha isso, velho. Será que eu tinha que me proteger? Não, Pode né? é, possuir qualquer animal, pelo visto, né? Sai, tem um peixinho dele na minha <risos> nuca! O que esse que aqui faz? Consegue... Ah, Gabi, tem um. Dá spa... a volta, né? Tem Calma, um espacinho... Qual deles que eu sou? Calma, eu sou esse aqui. Tem, tem um. Tem um brilhinho, né? Um espacinho bem Caraca. minúsculo ali que eu acho que só um peixinho passa, um o... mergulhador não, né, cara? Calma, vem devagarzinho, vem devagarzinho. É que... <risos> Ai, é que ele morre? Cara, cara, cara, cara. Não morre, não, velho! Eu cara. acho que morre, não! <risos> Olha que bonito o cenário, cara. O jogo ele é todo em preto e branco, né, velho? Tá, o que, que eu tenho que pra fazer aqui? Ah, consegue ah. possuir a, a piranha agora? Sim. Então, ela eu acho que e corta as coisas. E tu viu que cordas. ela ia comer ele? Ia. Yeah. Safada. Tá, tá, vamos comer ele. A Gabi, cara. O que, que amando? <risos> tá, legal. Tô que eu posso ser bem psicopática. <risos> <risos> tá. Ah, ele não vai... me. A piranha me ataca, né? Espero que não, velho. Sai! Não ataca não, tá. velho. Aí. Ah, legal. Parece Nossa, que... Nossa, é... interessante. Meio puzzle, né? Tem que ficar meio descobrindo o que tu tem que fazer. E, eu não sei se ele vai ser todo assim, mas ele parece dividido em fases, né, cara? Que, tipo... É... A gente vai passando das fases, cada fase é um puzzle diferente, né? Interessante, cara. Mova-se rapidamente. Ah, se tu segurou o X, ele se move rapidamente, Ah, né? boa. Ih! o um martelo sei lá. Tubarão-martelo. <risos> Foi bem específico isso, né, cara? É. Vai Ai. fora! Tá. Ah, dá uma martelada aí. Uau! <risos> Não é bem isso. Calma, eu acho Tenta que. Usar é Tenta usar assim. o quadrado, usa o quadrado. Uou! É isso, cara! Uh, que legal! Que massa, né? Calma, volta! <risos> Nossa! Ué, tá apertando, Se tu segura o, o círculo. Então. Será é que ele tem que tocar no mergulhador? Ah, mas outra vez não precisa. É isso, é isso, é ah, isso. Agora. Ah, ele vai, vai pra um e vai pro ah, outro. Eu matei ele. Não, não choque. matou, não matou, não, não matou, velho. Aí. Aí. Meu eu Deus, fara. que assustador Bate, isso, cara. Ah, tinha vazado aqui. Tá, velho. Pra cima ou pra baixo? Ah, tu aqui atenta aí Pra cima, eu... sempre pra cima Não, Não, é pra baixo Tem que ser pra baixo Esse aí, esse bicho, cara, apareceu do... daquela fase da água do Super Mario 3, velho Vai dar bom, vai dar bom Vamos, meu filho Tá Aí, aí, aí Aí o que? Ah, aqui Que, que massa isso, né, velho Tá, cara nossa, eu adorei isso aí. Eu Ui. chutaria que é um tubarão martelo, mas não temos essa certeza, né? <risos> não. É tipo uma eu área secreta isso daí? Esse barulho é bem angustiante meio, meio abafadinho assim, né? Eu Ué? acho que não era por aí, não. Será que era, cara? Será que eu tenho que fazer alguma coisa com a piranha? Bom, vou por aqui e depois a gente vê. Vamos ver, pode ser que seja pela direita. O jogo às vezes pode dar uma trollada, né, ah, cara? Ah, não, eu tinha que entrar. para ah, pra liberar pegar as piranhas. Ah, é Olha isso, isso cara. Tu... Um... Ele tá comendo as piranhas, cara. Meu Deus. E o homenzinho vai ficar planandinho ali. <risos> Sai fora, tubarão. <risos> aí, velho. Então, cara, a gente já tá fazendo combinação de mecânicas de possessão, né, velho? Ui! Ai! Ah! <risos> não! O seu monstro! Que monstro <risos> selvagem Be Ele Caraca, pode nos atacar mano, onde é que eu deixo o meu homenzinho? A gente esperar. tem que dar um nome pro nosso homenzinho Espera. Sai, sai, louco! Be Não! <risos> esse é um psicopata, esse... Cara, é muito assustador Esse tubarão <risos> É muito assustador Não. Gabi tem que fazer rápido a possessão, hein Tem que possuir rápido esse... Acho que é o tubarão, né, cara? Sei é. lá, velho louco! Aí, aí. Possuiu? Caraca. Não. Sai! Não! Bem na hora, Agora bem foi. na hora. Caraca. Eu peguei o timing certinho ainda, assim. É aqui, não? Não. É não. lá pra direita. Gente da mineira, vem aqui com esse bicho me matando. Ó, se vê que ele vai te atacar, já usa a possessão, né, velho? <risos> tá ah, beleza Ah, já usa esse pra quebrar lá o outro, não tem como? Ah, Se bem que tu vai sim. deixar dois tubarões lá embaixo Um do lado é, do outro, não. né, cara não Eu vou botar esse aqui, ó Bota ele Perdido lá pra cima. pra cima É, joga ele bem pra cima Eu acho que cima. tem que estar tá na mesma tela pra voltar, viu Se hum. eu tô apertando e então não, tá rolando Então é quando voltar pro cara Já sai nadando rápido, hein Ele tem que mirar pra ele, né, cara Putz, cara, tem que ser perto ainda, velho. Eu não sei, eu tô apertando, mas às vezes dá. Tenta das... mirar pro, pro cara. Tocar nele. What? É só dar um toquinho, só dar um toquinho no círculo. Ah, é só um toquinho, sai, né? Sai, sai, <risos> Não, por favor, não! É só um toque, pra voltar, eu acho que é só um toque. Pra toquinho, voltar um né? toque, pra possuir, tem que ser um. É isso, mais cara, forte, é né? isso, velho. Tá, Gabi. Não, sério, eu tô com medo desse tubarão é desgraçado. <risos> vem, vem que agora eu tô com coragem. Agora você é meu. Isso. Tá, de boa. Tá, agora tenta fazer o assim, seguinte, dá uma martelada, joga o tubarão lá pra cima e, e tenta dar o um toquinho no círculo. Deu. Deu, né cara, só que agora... Sai, possui, sai! Eu, possui ele, sai nadando, sai nadando, sai, sai. nadando. Não. Nada, não. não, agora ele é meu. <risos> Ai, tô com medo dessa desgraça! Eu ia ficar que nem a Gabi, cara. Eu ia ficar meio sem Ai, reação, credo. velho. Ai, medo! É pra baixo, né? Eu que não tinha medo daquele... AAAAAH! Calma! Calma! Ah, Calma. É, A Gabi, ficou ela... com a gelada! A Gabi adiciona uma camada não, de tensão, não, velho. cara, isso aí não tá certo. Não hum. pode! Hum. Aí esse aqui vai voltar. Porque eu não quero mais papo com ele. <risos> certo? Tá, põe ele pra oh, bem longe, cara. Sai fora, sai fora! Tá. Tu já foi. Isso. Vai ter que ser rápido, Olhem. Vem, piranha. Conseguiu, não. Não. Ela tem que tá estar perto, né? cara? Eu não quero ficar perto. Agora acho que deu. Ah. Tá. vamos lá. Ah, tá! Vai embora, vai embora, vai embora! Ah, tá! Vai embora… <risos> Ai, que nojo desse tubarão! <risos> o Ciclo Sem Fim, cara, ah, ganhou… Ah, mas agora pelo menos eu tô dominando ele, ó. <risos> ele ganhou um troféu, velho. Ah, que bicho chato! Tá... Putz, cara. Tá, vamos devagarzinho, ó. Minha piranha bem disfarçada, ó. Isso, vai… que ah, é ele tá indo no homenzinho! Ai, cara, ele vai comendo a sabonagem. Não buraca. vai, não. Aí, ah, isso atrai, atrai ele com a piranha lá pra cima. Ó, oh, isso. Vem, vem. Sai, sai, sai. Ó, <risos> oh, tubarão. Vem, vem, vem. Vem, tubarão. Ó. Oh. Agora ele não vai, cara. Aí, aí. Vem, isso, isso. Vem, ó. Vem me pegar, Lero, Lero. Ah. Isso, vai, vai, vai. Ah, agora. <risos> tá, põe ele lá pra cima, velho. Tá, deu bom. Calma. Lá pra Calma. cima. Isso, joga ele pra bem longe, cara. Bora. Aí. Bora. Vamos, vamos, meu filho, vamos. Bora, agora, bora que te bora, hein. Vambora, vambora. Ah, Vai, tá. Gabi. Essa véi. corda tu consegue passar, não te faz? Vai, Gabi. Não te faz de bobo. Ai. Ai, graças a Deus. Boa. Que isso! Boa, Gabi, boa, hein. Tentou aí tá esganiçando a voz. <risos> Olha... Olhar ao redor. Ah, tu consegue mover a câmera. Hum. Tem uma estrutura e lá, enorme tem outro aí, tuburão. cara. Ai, não, não. Vai embora, vai embora, vai embora. Não, consigo pegar ele, ó. Venha. Tá. Aí acho que é, com ele é mais seguro de explorar, né, velho? Putz, cuidado que tem outro, hein, é. Gabi. Olha o tamanho desse lugar, velho. Ixi, o que, é que tem que fazer aqui, meu Deus do céu? Ah, consegue. Ah, ali, ó. Tem uma, uma, umas paradas pra quebrar aí, ó. Não, mas acho que eu passo na frente. Ah, ele é do fundo. É do fundo. Isto. Consegue usar esse bicho pra matar o outro? Vou tentar. Não sei se vale, né, cara? Olha o boneco parado ali, velho. Bem hum, é. sem alma, né? <risos> é, assustador <Caraca>. também. Tá. <risos> cabeça dura. <risos> Ganhou troféu cabeça dura, velho. Fora. É, tem que usar a câmera aí. Acho que tem algum momento nas Quer pedras tentar? aí. Ah, mas aí. Deixa eu ver aí, cara. Vê se tu descobre. Isso aqui não é, cara. tem uma formação rochosa estranha aqui, né? Tem, tem. Isso toma mais distância, não, né? Isso tu tiver que bater com os três? Aê! Era isso, cara. Tinha um Caraca. segredo ali, velho. Caraca! Tinha um segredo, cara. Boa, boa! Aí, agora ele vai querer me pegar, velho. Qualquer coisa. possui. <risos> Caraca, que top! Putz, cara. Olha, eu vou te falar: pra quem curte. Uma parada de puzzle, meio quebrar a cabeça para saber como é que vai passar de cada cena, é. assim. Eu achei bem interessante, curtinha Caraca, tem que explorar cada canto do jogo, velho Eu sei que tem uma galera que curte game indie, que provavelmente vai gostar desse jogo aqui. Bastante exploração e puzzle. Então fica a nossa dica aí do game GameSilt. Ele tá saindo hoje para Playstation 4 e 5, Xbox One, Series, Switch e PC. E a gente queria agradecer de novo a galera do estúdio aí por terem mandado uma cópia do game pra Obrigadão. gente testar aqui no canal. Galera, vamos ficando por aí. Lembrem de dar um like nesse vídeo. Vocês podem ser membros do canal também. Basta clicar aqui no botão Seja Membro e vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do Budog Nerd. E se inscrevam também em todas as nossas redes sociais. Todas, todas, todos os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Verdade, galera. Vamos ficando por aí. Valeu aí. Valeu! E até a próxima!